Olá, eu sou a Cláudia Catão, psicanalista, e neste vídeo eu vou conversar com você sobre tudo o que você precisa saber para participar da, da capacitação em práticas clínicas mediadas por tecnologias. Talvez você, psicólogo, psicoterapeuta ou psicanalista, já realize atendimentos pelo Skype e queira se aprimorar, ou talvez queira aprender como começar a atender seus pacientes pela internet, mesmo que não tenha dominado as novas tecnologias ainda eu vou ensinar você a utilizar a tecnologia em seu favor para você atender seus pacientes onde quer que eles estejam, especialmente cumprindo todas as regulamentações do seu conselho de classe, para que você garanta a segurança durante os atendimentos e não enfrente problemas éticos decorrentes da sua prática. Além disso, os atendimentos mediados por tecnologias irão possibilitar a você reduzir os prejuízos decorrentes de faltas de paciente e da necessidade de remarcações, você também não ficará preso ao consultório físico o tempo todo e conseguirá ter mais tempo para aproveitar seus hobbies, estudos, família e amigos. Afinal, todos nós precisamos cuidar com carinho também da nossa vida pessoal. Na nossa proposta de aprendizado, você não vai realizar atendimentos pelo Skype, nem pelo WhatsApp e nem por e-mails comuns e sem segurança. Nós vamos ensinar você a realizar um atendimento clínico mediado por tecnologias, com profissionalismo e seriedade, buscando diminuir a desconfiança e o preconceito sobre essa nossa nova modalidade de trabalho. Por quê? Querendo ou não, esse é o nosso futuro, e o futuro é um caminho sem volta. Basta olhar ao seu redor para sua família, amigos e pacientes. Todos nós já estamos presentes na internet, com os nossos computadores, nossos tablets e celulares. E é natural que os pacientes também procurem esse tipo de atendimento presente na internet. Além dos pacientes se beneficiarem com a continuidade dos atendimentos, enquanto eles estiverem em viagem ou se eles se mudarem para outra cidade, você também pode ser beneficiado, preenchendo horários vagos na sua agenda e estando feliz por oferecer com qualidade, seriedade carinho o seu trabalho Aqueles que ainda não puderam se beneficiar de atendimentos psicoterápicos. Nós sabemos que só construindo uma prática clínica séria, e baseada em evidências científicas, poderemos diminuir a desconfiança que ainda existe nessa modalidade de atendimento. Nós entendemos que a base de toda a transformação é o conhecimento. Nessa página você vai conhecer toda a metodologia, as ferramentas e o passo a passo de tudo o que você precisa para oferecer um atendimento clínico mediado por tecnologias de excelência a pacientes brasileiros que estejam em qualquer lugar do mundo e não possam estar presencialmente nos nossos consultórios. Se você está acompanhando até aqui, já estou feliz em saber que você quer começar a oferecer essa nova modalidade de atendimento aos seus pacientes. Uma visão clara, madura e estruturada é o alicerce para o entendimento dessa nova prática clínica. Desde 2015, eu venho capacitando dezenas de psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas de diversos estados do Brasil. Nós temos colegas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco e Pará e de outros países também, como Alemanha e Japão. Temos auxiliado os colegas a construir um enquadro ou setting que os permita atender pacientes mantendo a mesma qualidade e eficácia que eles atendem, com que eles atendem seus pacientes nos seus consultórios físicos. Quando o conhecimento correto é obtido, a prática clínica se torna natural. E assim como foi na minha vida, nossos colegas têm podido atender os pacientes presenciais que precisaram se mudar de cidade. Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi. Há 11 anos eu me deparei com essa situação. A maioria dos meus pacientes precisavam se mudar de cidade ou de país para seguirem adiante na evolução de suas carreiras profissionais. Diante da necessidade deles e da minha também, eu decidi pesquisar e me preparar para viabilizar uma alternativa confiável, séria e segura para continuar atendendo os meus pacientes. E foi aí, a partir desse desejo e necessidade, que começou a minha trajetória nas práticas clínicas mediadas por tecnologias. O grande problema é que nós não fomos treinados para atender pacientes pela internet, com a mesma qualidade e eficácia que aprendemos a atendê-los presencialmente. Provavelmente, assim como eu, ninguém te ensinou o passo a passo de como realizar um atendimento clínico mediado por tecnologias de excelência. E você sabe qual foi a primeira coisa que eu tive que entender? Que não bastava a gente ir lá e ligar uma câmera para atender meus pacientes. Não funcionava, ficava frio, ficava distante, faltava algo. Então eu comecei a pesquisar e estudar mais e mais. Fomos então em busca das melhores práticas e evidências científicas internacionais. E procuramos adaptá-las para a nossa realidade técnica e jurídica. Não poderia deixar os meus pacientes abandonados e a minha prática também. Inclusive, a desassistência da população aos serviços de saúde mental tem sido amplamente discutida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em seu último relatório sobre saúde mental, a OMS recomendou fortemente o uso de atendimentos clínicos mediados por tecnologias como a estratégia-chave para possibilitar o acesso dessa população desassistida aos serviços de saúde e é a única capaz de corrigir a alta desigualdade entre a população que tem acesso e a que nunca teve uma primeira oportunidade. Durante uma busca por um método e uma evidência científica que trouxessem confiabilidade, profissionalismo e seriedade aos meus atendimentos mediados por tecnologias, eu testei uma a uma e selecionei quais eram as práticas clínicas aliadas às tecnologias que funcionavam e as que não funcionavam, buscando atender os meus pacientes com a mesma qualidade e bons resultados que nós obtínhamos nos atendimentos presenciais. E hoje eu posso dizer que metade dos meus pacientes são atendidos por meio das tecnologias. Meia agenda! Talvez foi nesse contexto que surgiu a oportunidade da pesquisa de doutorado no Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que versou sobre a psicoterapia online. Na época, muitos colegas me procuraram para regularizar a prática clínica deles, mas chegou um momento que eu fui ficando muito angustiada, porque era impossível atender todos com o cuidado e zelo que eu gosto de ter com as pessoas que me procuram. Afinal, eu sou professora da pós-graduação desde 1998, e eu sei como é que eu preciso ensinar para que as informações sejam adequadamente assimiladas. E eu queria que todos os meus alunos que já eram colegas pudessem não enfrentar mais os problemas com áudio e vídeo nas sessões, saber oferecer uma modalidade de atendimento permitida pelo seu conselho de classe, avaliar quais são os pacientes que podem ser beneficiados, além de elaborar e determinar o um enquadro adequado, assim como a gente, nós fazemos em nossos consultórios físicos. Nessa página, você vai poder encontrar alguns depoimentos dos nossos alunos e colegas que já aplicaram e realizaram atendimentos clínicos mediados por tecnologias, com segurança e o compromisso ético necessário para manter as informações das sessões em privacidade. Se você está frustrado com as tentativas mal sucedidas de atender pacientes pela internet, luta para que seus pacientes confiem e recompensem o seu trabalho quando realizado com o auxílio das novas tecnologias, ou se você precisou indicar o seu paciente para um colega porque ele já sabia atender online e você ainda não sabe por onde começar, nós vamos te ajudar a mudar isso. Mas podemos mesmo de verdade te ajudar. E detalhe, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre tecnologia ou internet. Você só precisa ter uma abordagem de atendimento definida, psicanalítica, comportamental, fenomenológica, entre as diversas outras, e ter um registro ativo junto ao seu conselho de classe. A Capacitação em Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias ela é um curso 100% online que ensina o passo a passo para que psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas possam realizar atendimentos pela internet com a mesma qualidade e eficácia que já realizam nos atendimentos presenciais, mesmo que você não tenha conhecimento ou experiência prévia com a tecnologia ou com a internet. O curso é dividido em oito módulos, teóricos e práticos. Os passos fundamentais começam pelos módulos teóricos, onde você terá o seu primeiro contato com o significado das práticas clínicas mediadas por tecnologias, suas modalidades e as regulamentações nacionais e internacionais vigentes. Conhecerá as tecnologias e os equipamentos que serão utilizados durante os atendimentos e vai dominar a sua utilização. Aprenderá a selecionar os pacientes que poderão ser atendidos segundo critérios específicos para a prática. Também irá conhecer as evidências científicas atuais sobre essa modalidade de atendimento. Além de ter acesso ao Manual de Boas Práticas para Aplicação Ética e Segura dos Atendimentos Clínicos Mediados por Tecnologias, exclusivo da Casa dos Insights. Todos esses conhecimentos são exclusivos e foram elaborados durante os quatro anos de doutorado e o um ano de preparação. Já os módulos práticos são a cereja do bolo. Neles, você irá adequar-se em um quadro ou sete no consultório presencial, o atendimento mediado por tecnologias, irá configurar todos os equipamentos necessários para os atendimentos, aprenderá a receber pagamentos online dos seus pacientes e lidar com os aspectos contábeis, além de aprender todas as funcionalidades e realizar os treinamentos no consultório virtual seguro, que é uma plataforma com cinco níveis de segurança para o uso exclusivo da área da saúde mental, que foi desenvolvido pela Casa dos Insights. O treinamento no consultório virtual seguro será realizada entre os colegas da turma e com o auxílio de professores tutores. São estes treinamentos que irão possibilitar que ao final do curso você esteja pronto para iniciar a sua prática clínica mediada por tecnologias. Compartilharei exatamente o mesmo material, equipamentos e plataformas de atendimento que eu utilizo na minha prática clínica, assim como todos os formulários de manejo de emergência, checklist e todos os outros materiais clínicos. Você vai poder aplicar esses materiais na sua prática clínica também, assim que terminar o curso. Nossos materiais técnicos já foram testados durante esses 11 anos de prática clínica mediada por tecnologias e continuam sendo constantemente atualizados. Tudo o que eu considero essencial para você iniciar ou dar aquela aprimorada nos seus atendimentos pela internet está nesse curso online, de maneira clara, objetiva e estruturada. O material do curso é disponibilizado em vídeo, aulas gravadas, livros digitais, apresentações e material de apoio, artigos científicos, supervisão de casos clínicos, não da abordagem clínica, fóruns e gincanas virtuais. Você poderá assistir às aulas quando você puder e quantas vezes precisar, utilizando computadores, tablets e smartphones. Além disso, serão oito aulas ao vivo comigo e com Marcelo Russo, para que você possa tirar todas as suas dúvidas e fazer as suas perguntas em tempo real conosco. As aulas ao vivo e todo o material do curso estarão disponíveis no campus virtual exclusivo da Casa dos Ensaios. O nosso campus virtual é um ambiente protegido por senha pessoal e intransferível. Mas Cláudia, eu nunca fiz um curso online. Eu darei conta? Sim, nós pensamos nisso também. O Marcelo fez formações online importantes e eu sou especialista em educação online pela FEL-USP. Por isso, no módulo 1 você aprenderá a utilizar cada uma das ferramentas do Campus Virtual para facilitar a sua aprendizagem. E os outros 7 módulos serão liberados quinzenalmente para melhor assimilação do seu conteúdo. Também disponibilizamos professores-tutores, mestres ou doutores para acompanhar, esclarecer as dúvidas e ajudar sempre e quando você precisar. A partir da sua inscrição, você tem 12 meses para assistir às as aulas do curso, quantas vezes você quiser. Assim dá tempo de você estudar o conteúdo, ler os materiais complementares e, o mais importante, realizar treinamentos práticos no nosso exclusivo consultório virtual seguro. Dentro desse prazo, caso, caso haja alguma atualização realizada no curso, você terá acesso sem custo adicional, basta acessar o campus virtual e assistir às novas aulas que a gente inseriu. Nesse momento da nossa conversa, eu gostaria de assumir um compromisso pessoal com você. Eu me comprometo a te ensinar tudo que aprendemos e temos aprendido sobre práticas clínicas mediadas por tecnologias. E nós queremos que você também assuma um compromisso conosco, de acompanhar as aulas, conteúdos disponibilizados, procurando de verdade esclarecer as suas dúvidas, aproveitar os conteúdos sempre que necessário. Nós queremos profissionais comprometidos com a causa e dispostos de corpo e alma a fortalecer essa nova modalidade de atendimento na área da saúde mental. Para que possamos participar como agentes de mudança na ampliação ao acesso às milhares de pessoas desassistidas. Uma oportunidade de dar significado às suas dores emocionais e aliviar o sofrimento dessas pessoas. Chegou a hora de transformar tudo isso em realidade e nós contamos com você. Após a conclusão do curso, nós queremos que você aplique tudo o que você aprendeu sobre atendimentos clínicos mediados por tecnologia e tenha mais pacientes na sua agenda. Por isso, nós disponibilizamos um grupo particular, um curso prático e um indicador profissional, que irão, então, potencializar o seu aprendizado e vão te ajudar na divulgação de seus serviços pela internet. Além dos professores tutores, você terá acesso a um grupo particular para falar diretamente conosco e com seus colegas de turma também. Nesse grupo, você poderá esclarecer todas as suas dúvidas comigo diariamente, possibilitando, assim, uma construção coletiva do conhecimento sempre que você precisar. Então, se você achava que pelo fato do curso ser online, você estaria sozinho, não se preocupe. Isso não vai acontecer. Agora, você pode estar se perguntando: "Terminei o curso online. Como que eu devo fazer a divulgação do meu trabalho na internet de maneira ética e ainda assim, e conseguir novos pacientes?" Pensando nisso, em ajudar vocês a conseguir seus primeiros pacientes pela internet, nós elaboramos um curso prático sobre marketing digital onde iremos ensinar o passo a passo de como criar o seu próprio site, divulgar seus serviços na internet de maneira ética e eficiente. Ou melhor, ele é um presente nosso preparado com todo carinho para você. Esse curso prático ele está dividido em duas etapas. Na primeira etapa, nós iremos mostrar para você a importância de utilizar a internet para divulgar o seu trabalho clínico, inclusive os seus atendimentos presenciais. Ajudaremos você a escolher também quais são os canais de divulgação e a mídia social mais adequada para o serviço que você oferece. Na segunda etapa, você aprenderá o passo a passo para construir o seu próprio site, tudo explicado de uma maneira super didática. Para você psicólogo que precisa ter um site cadastrado no conselho de classe, preparamos especialmente um passo a passo de como realizar o seu cadastramento. Um curso prático deste para você fazer o seu próprio site requereria um investimento adicional em torno de 700 reais e mandar fazer um site um investimento maior ainda. Mas nós deixaremos esse curso prático como um presente especial para você, sem custo adicional. E ainda, deixamos uma opção para quem não quer fazer sua própria divulgação dos serviços na internet, que é o nosso indicador profissional da Casa dos Insights. Os alunos que atingirem a média de 7 do total de 10 no curso de capacitação em práticas clínicas mediadas por tecnologia estarão elegíveis a receber os encaminhamentos de novos pacientes que procuram a Casa dos Insights, para serem atendidos no consultório virtual seguro, uma vez que vamos nos tornando uma referência. Mas lembrando, a participação no grupo particular, o acesso ao curso prático e a sua participação no indicador profissional são exclusivos para quem se inscrever. Agora, você como um bom profissional liberal, deve saber que todo investimento tem um risco, certo? Para nós aqui da Casa dos Insights, não. Por isso eu deixo a nossa garantia incondicional. Se após 15 dias do início das aulas você encontrar o que nos comprometemos a entregar, basta mandar um e-mail para nós e nós vamos devolver 100% do seu investimento. Sem letras miúdas. Além de falarmos sobre o investimento para fazer você estar conosco na Turma 4, eu quero que você pense comigo. Que valor você daria ao fato de poder continuar seus atendimentos, mesmo que seu paciente mude de cidade ou vá morar em outro país? Quanto custa você perder todo o percurso terapêutico que já foi construído com seu paciente? Já pensou na possibilidade de reduzir o desgaste com as faltas dos seus pacientes e as remarcações na sua agenda? Quanto valeria não estar necessariamente presa ao consultório físico e ter mais tempo para hobbies, estudos, famílias, netos e amigos? Quanto custa cada decisão que você adia? Porque, querendo ou não, este é um caminho sem volta. Basta olhar ao seu redor, nossa família, amigos, parentes, todos estamos presentes na internet, com os nossos computadores, nossos tablets e celulares. Então, sendo franca com vocês, estar na capacitação em práticas clínicas mediadas por tecnologia vai te custar zero. Primeiro, eu realmente acredito que é um investimento e não um custo. E segundo, se após o curso você atender um único paciente mediado por tecnologias durante cinco meses ou 20 sessões, cada sessão ao é um valor de R$ 167,65, que é o valor médio da tabela de referência de honorários do CFP, para orientação psicológica, você já terá no mínimo recuperado seu investimento e isso com um único paciente. O investimento para você acessar a capacitação em práticas clínicas mediadas por tecnologias, participar do grupo particular de alunos, ter um curso prático sobre marketing digital para ter acesso a mais pacientes ou receber encaminhamento de novos pacientes é de 12 vezes de 267 reais. Se você optar pelo pagamento à vista, você terá 10% de desconto. Nós procuramos deixar o processo de inscrição o mais simples possível para você. Mas se você precisar, pode enviar um e-mail para casa, casa ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou ligar 11 9494 00065. E o mais importante, venha participar dessa nova prática clínica, semeando campo com boas evidências e estando com profissionais altamente capacitados. Se você busca se atualizar, ou modificar a sua prática clínica, você precisa aprimorar as suas possibilidades de atendimento. E estaremos aqui prontos para te ajudar. Abaixo desse vídeo, você vai encontrar um botão, onde você poderá fazer sua inscrição na capacitação em práticas clínicas mediadas por tecnologias. Agora, escolha é sua. Garanta a sua vaga. E eu já vou estar esperando você na primeira aula. Te vejo lá!